Opa galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um projeto que eu vou estar tá entrando, tá bom? Onde envolve aí NFT e um jogo NFT, ou seja, você adquire seu NFT, você pode estar tá esperando ele valorizar e ter um lucro depois vendendo ele, ou você pode usar ele pra estar tá jogando o jogo NFT e aí você ganha dinheiro jogando, tá bom? Além disso, o projeto conta também com o seu próprio metaverso, onde você pode adquirir seu terreno aí virtual e também lucrar com isso, fazer um investimento ali. E bom galera, pra começar esse vídeo então, eu já quero mostrar pra vocês que esse jogo vai ter o modo jogue pra ganhar que é o que? Você jogar e poder ganhar dinheiro, e isso de graça, sim, ó, grátis pra jogar, famoso free to play, tá bom? E como vai funcionar isso, cara? Basicamente significa que os jogadores não precisam investir nenhum dinheiro pra jogar no jogo, a única coisa que precisa comprometer é tempo e esforço. E como que você vai fazer isso, cara? Basicamente, quando você inicia o jogo, o sistema dará ao jogador um personagem normal chamado Primaga, e os jogadores usam esse personagem para participar de todas as atividades do jogo e coletar 70% das recompensas, isso no modo aventura, missão semanal e diária, modo arena farm, Você só não tem acesso aos torneios, tá? Mas de qualquer maneira vai ser gratuito pra jogar o Galaxy Panda, tá? Os novos iniciantes receberão esse Primaga Panda pra jogar e podem ser usados pra ganhar tokens nativo no jogo, que é o GCE que a gente ainda vai ver no vídeo, e quando você chega em um determinado ranking, você recebe o segundo e o terceiro Panda, olha né? só que legal além disso você pode fazer token suficiente para comprar um Panda Premium no Galaxy Panda Marketplace. Então é o seguinte galera, o projeto que eu trago pra vocês hoje é o Galaxy Panda né? Então em português seria os Pandas da Galáxia, né? Ou Galáxia Panda, seria a tradução. Cara, é um projeto muito bonito aqui, já de início. E é importante dizer isso, porque, cara, é um projeto NFT. Então, a beleza conta aí, na hora de vender e tal. A galera analisa, é uma arte, né, mano? É uma obra de arte aí. Então, olha só que da hora. Os Pandas aí, tem um Panda Cozinheiro, o Panda Batman. Tem um Panda aí com as armas, porque é um jogo também ali, como eu falei pra vocês. Então, eles têm as armas ali, tem o um machadão, tem as metralhadoras, tá ligado? Olha só, aqui uns Pandas do Exército, um Panda ali com uma espadona, né? Muito bravo. E aqui uns pandas cowboy, um outro com uma arma dourada ali. Então, todo esse metaverso deles tá incluso aí, né, mano, nos pandas que são os NFTs, nesses terrenos, né, as lendes desse metaverso e também nesse jogo com armas e tudo mais, tá tudo conectado aqui. E beleza, como faz para você adquirir o seu Galaxy Panda, cara? Basicamente, para você comprar para você mintar, vai ser um sol, mano, ou seja, uma Solana aí. Você pega um Galaxy Panda NFT exclusivo, tá ligado? Então é um sol por NFT, esse é o preço inicial aí, tá bom? E as lendes aqui ainda não tem preço por enquanto. E bom, o preço atual aqui de uma Solana, né, mano? É 84 dólares, tá bom? Então, se você quiser pegar seu NFT aí, 84 dólares. Cara, preço acessível, tá bom? Não tá muito caro. Pro tanto que o projeto mostra, mano, que tem potencial, tá ligado? Tá no preço ali, cara. Existe NFT muito mais caro que isso, então pode acabar valorizando, né, cara? Tudo depende aí de como o projeto for. Por isso eu falo, invista um dinheiro que você possa perder, cara. Você tem que investir algo que não vai fazer falta pra você, porque a gente tá no mercado de NFT, jogos NFT, criptomoedas, é um mercado de alto risco. Então, cara, vê se vale a pena, analisa bem o projeto pra entrar, tá ligado? Não gaste um dinheiro que possa fazer falta pra você. Isso aqui depende da sua análise, mano. Mas e beleza, continuando aqui a gente vê um pouquinho já de como vai ser o jogo, mano. Então vamos ter alguns modos de jogo como o modo aventura, onde você procura minerais. Vai ter o um modo arena, onde você luta contra outros jogadores e ganha grandes recompensas. Missões diárias, né? E semanais para ganhar recompensa também, eu acredito. Torneios, né? Que você vai acessar o torneio da Liga Galaxy. Você deve estar disputando torneio com outros jogadores. E também o farm, né, mano? As fazendinhas que você cultiva seus próprios bambus e pode ter recompensa com isso. Esse farm, eu acredito que você vai ter que ter uma land, né? O seu terreno pra farmar. E aqui eles falam que é a maneira exclusiva de ganhar dinheiro. Então, é um jogo de aventura no mundo aberto, construído na Solana Blockchain. Você viaja por uma paisagem vasta e variada em sua busca, para encontrar minerais e cultivar bambus para alimentar seus pandas. Seja mais esperto em contra-ataques seus oponentes, estrategicamente, para se classificar na competição. Você vai ganhar o GSE e o GPA e estága também, olha só, jogando e torne-se parte da nossa governança baseada na comunidade. E galera, eu vou soltar aqui o um trailer para vocês Ver porque que eu realmente estou empolgado com esse projeto parece que vai ser muito bonito, muito da hora tá ligado? E aqui, galera, que tá as NFTs, tá? Então, olha só que da hora, mano. Tá um estilo de NFT que eu gosto, tá? É de animais é um tipo de NFT que eu mais gosto e tá muito bonito, tá? E aqui fala a quantidade dos NFTs e os benefícios. Então, são 10 mil NFTs, tá bom? E os benefícios, cara, você pode acessar todos os modos de jogo que a gente viu ali. Você vai receber recompensas automáticas com base na raridade do seu NFT. Eu gosto de NFT com recompensa. Você pode acessar os torneios que a gente viu do Galaxy League. Você pode alugar seu NFT para outros jogadores. Cara, isso é sensacional. Você aluga, pode ter uma renda. Alugando seu NFT, o pessoal quer jogar o jogo, você só compra o NFT, você aluga, você vai ter uma renda passiva com isso, tá? Você vai ter prioridade também na venda dos terrenos e muito mais, ok? Aqui fala um pouco da cidade de Panda Taga, o nome aqui da, do metaverso deles. Então vão ser 10 mil terrenos exclusivos à venda, assim como os 10 mil pandas, né? 10 mil terrenos, tá? Vai ter a fazenda, como eu falei para vocês, de bambu para renda. Você pode revender sua colheita no marketplace. Então você tem seu terreno, planta bambu, vende, ganha dinheiro. Você pode também alugar sua terra para agricultores. Gosto muito disso, renda passiva Alugando, você pode inclusive escolher a duração do tempo do aluguel e a distribuição, né? Do valor do aluguel. E você pode construir uma cidade, vamos dizer assim, no seu terreno com casa, edifício ou estrada. Cara, eu tô bem empolgado com isso. E além disso, galera, olha só que doideira! Tem um grupo Galaxy Panda, mano, que tem um DJ aqui, é The, DJ King Suns e o The Crush Boys. Eles estão no Spotify, então olha só que doideira! É uma faixa do DJ GPA que tá disponível, feat DJ King Suns e The Crush Boys. Pode escutar no Spotify, já tem mais de 30 mil reproduções. Tem um videoclipe da música aqui, cara, dá para você. Conferir e tem também no Áudios, mano, uma plataforma cripto aqui de música. tão cara, é um projeto, como foi para vocês, muito maior. Não é só NFT, não é só terreno e não é só jogo NFT, só essas três coisas já é muita coisa. Mas além disso, cara, tem um projeto de música junto, é uma doideira só. Mas beleza, galera. Então, agora que a gente viu tudo do projeto, cara, como faz para você tá entrando na pré-venda? Você vai clicar nesse botão aqui, ó. Inscreva-se para a pré-venda. Bom, aqui basicamente vai ter um formulário, tá bom? Você preenche o formulário e tenta ser selecionado para a whitelist da pré-venda, tá bom? Então, basicamente, como eu falei para vocês aqui, o preço da pré-venda vai ser. uma solana, e a venda pública vai ser duas solana, ou seja, você já vai dobrar seu investimento aí na venda pública, tá bom? Então, basicamente, depois se você conseguir vender, depois então, se você conseguir vender, cara, você já tem um lucro aí, tá bom? A pré-venda aqui, galera, vai ser dia 26 de março, né, às 15 UTC, e a venda pública vai ser às 27 de março, às 15 aí. E aqui você preenche aqui, tá bom? Vai estar tá tudo na descrição pra vocês, aí você coloca pô, quero NFT, eu quero dois aqui, bota seu nome, e-mail, carteira, bota tudo aqui, envia pra eles pra você poder participar da pré-venda, beleza? E além disso, galera, esse projeto tem alguma algumas coisas interessantes aqui para mostrar para vocês clicando aqui ó vai aparecer no futuro né para você comprar NFT comprar token comprar terreno e tem esse banco NFT deles como funciona esse banco aqui cara basicamente você tem seu NFT você pode transferir NFT para o GPA Bank né e receber dinheiro a qualquer momento então o banco vai ter bloqueado mais de 100 mil dólares para proteger o tesouro e as contas não expiram eles garantem sua fatura com base no preço de mercado do token GPA e não no preço do mercado NFT então já tem alguns projetos de NFT que funcionam assim você deixa lá stakeado o seu NFT e pode ganhar dinheiro com isso não tem mais detalhes aqui, mas cara, é basicamente isso aqui galera, também a gente vê um pouquinho do jogo, mano você clica em play now ainda, tá em breve, mas cara olha só que da hora, já mostrando um pouquinho do quão grande é o projeto, cara, realmente como foi falei pra vocês, tem todo o um metaverso ali, o seu NFT é um personagem jogável então olha só que da hora, mano, tá bem promissor, eu acredito assim como eu falei, tá bem no início ainda, a gente tem poucos visuais, mas por enquanto esse aqui já dá um ar legal pro projeto. Outra coisa muito bacana que fez eu ficar com vontade de entrar no projeto, cara, olha só. Olha que doideira, mano, no dia 31 de dezembro, mano, eles fizeram aqui um encontro Galaxy Panda DJ. Então teve um evento, né, do Galaxy Power na The Central mano, que é um dos maiores metaversos que tem. Então, basicamente, cara, é um DJ lá tocando música. Achei muito legal isso, cara, porque como eu falei pra vocês, além de ter jogo NFT, NFT, terreno virtual, né, um metaverso próprio, eles também têm projeto de música inclusive uma parte lá no Decentraland, Central Land, né? Então, cara, é um projeto bem grande, tá ligado? É tudo envolvido aí com música e muito mais, cara. Então achei legal, é um diferencial deles aqui. Pra finalizar, galera, tamo no White Paper, que a gente vê, por exemplo, o roteiro, onde a gente tá vendo aqui agora. A gente tá na pré-venda das NFTs, com a venda pública também, e o NFT staking, tá? E aí você pode estar tá vendo aí no White Paper, no segundo trimestre, as sementes do token, vai ter os terrenos pra pré-venda. No terceiro trimestre, o lançamento do NFT Marketplace, né? O mercado. E no quarto trimestre, mais novidades ainda, vai ter staking do token deles o GPA, a gente também viu os jogos aqui cara, a gente já viu tudo, mas cara tem modo aventura, arena, missão, torneios, farm no jogo vão ter várias coisas, como por exemplo habilidades, né, do seu panda, pode evoluir o panda, você pode morrer e recomeçar tem a questão de jogador inativo, tem energia, tem zona de desconexão, tem modo único multiplayer, tem recursos, então assim, por cima, bastante coisa pra gente ver não vou entrar a fundo pro vídeo não ficar muito longo tá, mas você pode dar uma olhada melhor no paper os NFTs aqui ó, também por cima, pra vocês verem um pouquinho, tem raridade tá? Então, comum, raro, elite, épico, lendário, mítico e divino, cara. E tudo isso influencia no valor do seu panda, tal. Depende da sorte da sua mintagem lá. Além dos terrenos também, galera, que cada land, né, terá nove parcelas e cada lote permitirá que você cultive quatro bambus e construir propriedades, tá? E vão ter terras públicas e privadas, beleza? Os tokens é o GSE, que é o fornecimento total ilimitado, tá bom? Que basicamente você vai poder usar para comprar itens consumíveis, boosters, skins e outras funções no jogo. O GPA, mano, é o token de governança, é a moeda para trocar NFTs e terrenos no Marketplace, tá bom? Então aqui tem toda a porcentagem para vocês conferirem. E tem os bônus estaga também, que é uma recompensa de pontos estaga. Esta recompensa é baseada nos resultados da partida, missões ou batalha e na raridade do seu Panda e do Booster, ok? Além disso, olha só que coisa legal, mano, eu tenho um Transmita para ganhar. Então é um programa que tudo que você precisa fazer é transmitir, cara, fazer uma live do projeto, tá? Não tem requisito de entrada para participar do programa e você pode estar tá ganhando com isso. Então tipo, você faz uma transmissão, você ganha NFT, quanto mais horas de transmissão, ó, tipo 10 horas de transmissão você ganha um NFT e três compartilhamento de pool, tá bom? E basicamente é isso, tá, galera? Então, resumindo, cara, esse vídeo, ó, tem que deixar claro que não é uma dica de investimento, tá? Mas eu achei um projeto legal que eu vou estar tá entrando, vou estar tá pegando dois NFTs, beleza? Porque eu acho que tem muito potencial, cara. Então, mano, vai ter o jogo NFT que você vai poder jogar e ganhar dinheiro. Eu acredito na valorização dos NFTs que também pode ocorrer, tá bom? Tem o terreno que você pode ter, você pode farmar, pode ganhar mais dinheiro. Além disso, tem todo um projeto musical por trás ali. Então, eu acho que é promissor, eu acho que pode dar certo. Por isso que eu tô investindo, mas eu... Eu sei que é alto risco, cara. Todo jogo NFT tem seu risco, tá ligado? Toda criptomoeda tem seu risco. Mas, cara, se você arrisca bastante, você pode ganhar bastante. Então é isso que eu penso. Mas agora você faz a sua análise aí. Beleza? De qualquer maneira, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Até mais.